Tocou por dentro ainda, Dudu, bolão pro Ilha, olha o gol, olha o gol, GOOOOOOOL! Deverson do campeão brasileiro de 2018! Aos 27 minutos jogados no segundo tempo de batida! A bola dançada pelo Dudu, pro Ilha, na ponta, pro Deverson, que estrela! O Palmeiras abre o placar, um para o Palmeiras, zero para o Vasco, o Palmeiras neste momento vai se consagrando o Deca Campeão Brasileiro de Futebol, Eduardo Couto! É, finalmente né, uma hora nego tem que tomar jeito. Belíssima jogada, belíssima jogada, o passe do Dudu foi genial aí o William foi lá só e deitou e o Davidson foi lá, bota na rede nono gol do no Deverson no quebrado brasileiro